Eu não gostava da painépo com dias atrás. Quero mandar um salve pro Rafa Moreira. Lá dentro vende coisa, eles chamam de loja, nada a ver. Cerveja eu não bebo, de não, velho. Tem traps. <risos> sou religioso. Só... Vou tomar uma mensagem, então. Sempre. Não, e eu concordo. Desculpa. Mas não, eu falar. concordo com você nesse Te negócio dos <risos> ar artistas, também, cara. E é esse negócio mesmo. dos artistas, cara. Mano, a gente é satânica, mano. Satânica, mano. Satânica, mano. Man. Man. É, mano, você acha que é aquilo que vocês têm coragem de tocar o CD dela ao contrário? Eu acho que é uma coisa. eu uma uma vida, tá ligado? Será? não sei se ela uma vida. Essa puta. Continue mandando coisas pra mim. A Didas não manda, né, cara? A Didas é uma marca ruim qualidade ruim de qualidade inferior é uma marca que, infelizmente, eu não acredito no potencial dela. <risos> não, mano, é, a Adidas é uma marca... <risos> Vai ser tipo o Homem-Gol, você é tipo o Homem-Gol, mas você não tá no centro, eu chuto bola fora, você chupa a bola dentro. O GTA não ia errar, velho. Né? Muita coisa pode errar, <risos> mas o GTA não, velho. O jogo é muito bem feito. Aí sim. O Painapo resolveu pagar, né? Amor! O Painapo resolveu pagar. Aí nós vamos lançar aí essa camiseta aqui. Não é pra te sentar aqui não, só pra te mostrar a camiseta. Te amo. Aí. O... Ei, eu tô atrás do Solano. Yeah. Oh, ele que não é meu mano. Não. Agora ele é meu mano. Yeah. Ele parece cubano. Não. Ele falou que ele é black. Yeah. Eu acho que ele não é rap. Não. Se ele come um crepe. <risos> Se quebrar, você põe durex. Oh, Pula! Eu que ensinei ele a ser bom, para falar a verdade, corrigi todos os erros dele, pode perguntar lá. Não que eu saiba de alguma coisa, mas eu sei quem sabe e eu copiei o cara, entendeu? Eu gosto desse termo copiar, é muito mais honesto é do que ficar mais assim, é ah, referência, mais honesto. Não, cara, tem vezes que eu sento lá e coloco a mesma rima do cara assim e fico vendo o que, que ele faz. Eu Caralho. pessoalmente eu gosto bastante do Brasil, assim. Eu gosto de morar aqui, eu gosto de tudo aqui menos eu o também. Estado. Eu também. Eu gosto, de tu, eu gosto de tudo, exatamente tudo, menos as pessoas e o Estado, velho. Só gosto do <risos> povo mesmo, a pessoa real é muito pai. Eu vou dar mijada lá, senão vou explodir, já volto. <risos> ah, moleque, eu não mijo não, aqui tem um tanque. Você é oh! de verde, você é sapo a perereca, tem minhoca na cabeça e você tem na cueca. Oh! Fica Hoje eu, eu gosto de mídia também, mas eu não gosto quando os caras são burros e falam coisa burra. Aí fica parecendo que eu sou mais burro do que o cara burro, aí eu fico triste. <risos> porque o cara que é burro e aí eu não sou burro. Puxa ele assim pra tudo. Não é isso, velho meu revólver, revólver que tá incomodando. <risos> entendi, entendi. Porra. Fazer com amor a causa se for fazer contigo também. Tu vai fazer amor comigo? Não, Iiii. não, não. É, parceiro, sim, você manteve a educação. O bom de perder, mano, é que na dor da evolução. O importante é rap fazendo, trazendo ele com a Tipo, como eu já disse antes, eu não sou um personagem representando a minha vida. Eu sou eu e aí eu me expresso através da música, né? Mas se eu tivesse me representando, eu seria um personagem igual no desenho, usaria a mesma roupa, o mesmo penteado, sabe? Pra sempre, todos os episódios. Mas não é assim. Foda-se, velho. Não é tempo todo reflexão da vida e o caralho não. O funk tem um. Um momento, ele, ele, ele deixa as pessoas muito felizes, tá ligado? Tipo assim, de repente, na corrente, tá tudo assim. Minhas poesias, suas poesias, sofria a linha calculista, empinatista, analista do fim, sou percussionista, valoroso, sou equilibrista, você tem que mandar um verso assim, um tanto mais demorou então vai tempo. Eu acho que a metáfora ela amplia a situação, sabe? Quando você fala uma coisa direta, aquela coisa só, só é aquela coisa. E aí eu acho que eu falo assim porque. Também porque eu acho mais bonito, mais poético. Não intelectual e acadêmico, poético. Eu acho artístico. Eu acho que os brancos ricos têm que ouvir rap, velho. Pra eles entenderem o que tá acontecendo no país. Eu sou totalmente a favor, irmão. Eu quero mais é que, tipo assim, quanto mais playboy cantar minha música, melhor. Ei, hey, oh, é nóis, tamo junto, mano. Claro que a pessoa não vai... Puta, eu vi o rap, tô político agora, sou... Não, mas é um processo de construção, saca? Eu odeio todos os europeus, eu posso falar isso porque eles não entendem minha língua. Estão muito felizes em roubar o lugar deles pra fazer vídeo pra mim. Os caras estavam lá, na tribo deles lá, comendo das coisas que plantavam. Minha herança, velho, você saberia quem, quem, da onde você veio, qual é o sangue que corre na sua veia, pô, os caras bagunçaram tudo isso, você não sabe nem quem é você, nem qual é seu sobrenome, Então, o sobrenome de um europeu. Que santo que eu tenho que rezar, que, que, que entidade que eu tenho que chamar, saca? Você nem, nem dá pra saber isso, velho. Esse é o processo de escravização, velho. Eu sei o jeito que a pessoa olha, eu sei, eu sei exatamente qual é o jeito, véio. saca? O jeito que a pessoa olha assim, ó. e é uma coisa que não tem como, sabe, ela pode falar, não. Tudo bem. Não é. É um jeito diferente. É dessa escravidão que eu tô falando, saca? Eu, tipo, cara, é muito psicopata, velho. Eu fico doente. De verdade, é muito psicopata. Porque você se, se é criado, velho, falando que Jesus é um cara do olho azul muito bom, velho, e que aquela tia ali que da esquina faz macumba. Pai, ah, eu acredito hoje, mano, na libertação individual, saca? Assim, na conscientização individual. Eu acredito que eu sendo um exemplo de libertação é mais importante do que eu te falar, ô, oh, mano, se liberta tipo assim, cara aquele cara é livre. É muito mais confortável, saca? E aí, tipo assim, você querer ser um cara que vai mudar o mundo, te torna um radical, e aí você entra num paradoxo, saca? Você fala, cara, será que eu que sei o que é melhor pro mundo mesmo? A terra é lá. A plana. terra é Teoria sincera, teoria sincera. é plano, é plano. Mas e aí, é A NASA não consegue divulgar nenhuma imagem. Redonda, a terra da terra pode fazer o cálculo você mesmo aí, pega o cálculo, calcula o eixo. O interesse deles de manter essa informação lacrada é da gente ficar preso num lugar que a gente não sabe nem onde é. O céu é azul porque tem um vidro e depois é água e a lua e o sol fica aqui dentro. E eu não sou maluco não, caralho. NASA, é, galera maçom, iluminati que esconde a verdade, os caras vão me matar a qualquer momento. Irmão, eu acredito na terra plana. Não discute comigo, velho. Aí os caras me convenceram, velho. E agora eu acredito mesmo, saca? As provas deles são muito melhores do que as dos caras que tem a terra redonda, velho. É mole, né? Esse cara aí, meu irmão, quero ver que vai ter de frente comigo, <risos> irmão. Nove vezes campeão da batalha do Museu. pode... Brrr. Brrr. Vem! Vem! Irmão, vai vender empada. Você não vai vender. Eu tô aqui de frente do cara que é o Meleca Vídeos. Abri o meu canal que se chama Xereca Vírus. <risos> Isso pode ter um planeta que gira tão devagar que tem uma pessoa que tá viva desde que existiu também, Pode tá crer, ligado? pode crer, cara! E essa pessoa pode ser chamada deus e ela pode ter vindo aqui Como o céu é fascinante, tipo assim, que porra é essa, mano? De noite tem umas estrelas brilhando, a gente de vez em quando passa uma coisa... O céu me parece a resposta pras coisas, tá ligado? Pra grande questão existencial da vida, por que, que a gente vive, por que, que a gente tá aqui, o que, que a gente tá fazendo aqui? Parece que se a gente for pra lá, a gente vai entender, tá ligado? E eu não sei onde é lá, eu não sei o que é lá, eu não sei como funciona, eu não sei o que eu vi, eu não sei o que eu não vi. Não significa nada, pode ser só esquizofrenia, pode ser só um maluco, tá ligado? Uma criança que teve um trauma muito maluco e viajou na maionese. É que tipo, se essa, essa simulação, vai, ela é tipo que nem no Matrix, tá ligado? Como que... Como que fala com o programador, tá ligado? Se, será que o programador é Deus? Será que ele escuta então? Será que... Saca? Então, tipo, a religião ainda faz sentido. Sim. Se for uma simulação. A galera pode achar que o salvador deles é aquele cara que tá falando assim, faça isso, faça aquilo. Na verdade, esse cara não é o seu salvador, velho. Esse cara tá defendendo os seus próprios interesses, saca? Quem é seu salvador é aquele cara que te permite ser o que você é, saca? E que te dá espaço pra isso. <risos> cara, Mas que... eu acredito em você. Eu não.